Bom dia, gente. Estamos indo para a seleção da Ália. E aí, Ália, como é que você está? Você está ansiosa? Sim. Está feliz? Sim. Para onde você está indo? Tá. Para onde Não, você está indo? indo. Que? Hein? <risos> tá para a tá... sele... seleção? Para a seleção? Para talentos brilhantes. Pra talentos brilhantes. <risos> Vai, vai dançar com ela lá, Olha como ela tá toda linda, gente. Dá uma voltinha ela. Toda linda essa menina, gente. Gente. Ele tá se arrumando para tirar as fotos. Você que colocou? Eu um da pomada. Mas é tem pano Mas pelo menos já vai ficar baixinho Mas é tem Tenho? Tenho tudo Vai ser o neto da mamãe? Vai ser o neto da mamãe? E você vai ser titia? Vai ser tia? Eu vou ser tia hoje. que? Quem é que vai ter neném? Quem é? É a Carol. É a Caia. Carol vai ganhar neném, né? as coisas dela, é? Tá uhum. Muito Muito bom. Bom. Gente. Ela tá atrás do Oi? Tem Tem um é tá pra... Vamos lá, vamos continuar aqui com os cachinhos. Você tá pedindo, você tá pedindo pra tia comprar um vestido, vestido pra você? Um vestido de quente. também. E Mas quem que tem que, que comprar é a Tia que ou o Zé? Quem tem que comprar é a dispositiva. Papai. <risos> Esse daqui a gente põe no outro, ele pode ser? Olha que linda! Olha que linda! Esse é depois, no próximo. Na próxima roupa. Na próxima roupa. Na próxima roupa. Na próxima Vamos lá passa próxima foto não, não, não, não, mexer não, não, não, não, não, não, não, Olha que linda você É ah, tá de batom Tá, ah, de batom, né? Eu, eu tirei o outro Oi. Eu tirei o outro Ele é brilhante Eu gosto de brilhante Você gosta de brilhante? Depois eu vou passar o brilhante Tá, tia vai passar mais um pouquinho de brilhante Oi. Não acredito como você tá linda. Mesmo. Eu quero um sorriso bem bonito, de deixa eu ver. Ai, não acredito. Vamos dar mais um sorriso? Fala assim, ó,